Energia positiva, energia positiva Mãozinha pro alto, mãozinha pro alto Vem, e, e mata ele E mata ele E mata ele E mata ele E mata ele Mata ele Mata, mata, mata, mata ele É o Jão quando a travinho demorou Então cê sabe na batalha que cê apanhou O João é da Bíblia, na moral sem caô Na Bíblia eu sou José, joga na cova, volta um governador Então cê sabe que essa aqui é a adição Olha que engraçado, cê perde na votação Vou fazer uma dor na parada, sabe que aqui é só porrada Cala sua boca, é sempre essa mãe Já que o bagulho é bíblia, eu sou apocalipse E verdadei mano aqui, pelo amor Porque com certeza esses dois são perdedor Mano, olha que engraçado, eu sou verdadeiro Apesar de bíblia hoje não tem terceiro Porque, mano aqui eu sou sagaz Hoje não tenho o um terceiro, nem um dos seis falta mais mas o texto, que eu faço, eu faço o verdadeiro Se você é bíblia, então me chame oitavo Cavaleiro, Então <risos> Como é que cês quer fazer? Nessa situação eu fui apoiando no RAP Cada vez no RAP, cê sabe que é que me arranjo Você oitavo, cavaleiro, texter, oitavo anjo Uou! Então já te explico, meu mano, que é essa Uou! parada Até porque você tenta, mas só vai levar porrada Olha tá na sua boca, mano, seu freestyle é que não salva Você é oitavo, você é o terceiro, eu sou décima, quinta palavra E tenta bem, mano, aqui que é moral Eu sou a quarta chave do portão celestial Uou! Isso é clichê, não é Apocalipse na linha É Calipse, é o Chimbinha Aê, vou te bater no boneca, é ação Cê sabe que cê tenta mas a é informação Não é informação, aqui eu sou caminho Aqui eu sou Chimbinho Na sua comida, parceiro, eu sou chumbinho Então entenda bem, sou capa Aqui eu sou chumbinho, porque esses dois são um rato Pode pôr, agora eu miro Eu sou um rato, vai perder pro estúdio Little Então ah, mais uma. Então eu tô, tô, tô me